Bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje a gente vai estar, o vídeo porque é o meu aniversário. Yeah, eu tô saindo desse hotel. Infelizmente, ó, oh, estamos aqui. Uh, tem uma outra sala onde o pessoal tá, tô... gente, ó, tomando um café, mas eu prefiro tomar aqui porque a vista é mais bonitinha. Tô vendo aqui tem mini ovinhos de chocolate que o hotel deu porque a gente tá perto da Páscoa então. Hoje é a primeira vez que eles dão isso. Eu achei muito... Vou guardar. Não tô comendo, mas eu vou guardar mesmo assim. é O meu prato, eu tô comendo negócio desesperada louca. Pão. Uns negócios. Isso aqui é o único doce que eu vou comer. É, porque último dia, né? Vamos aproveitar o hotel. Eu também catei os negócios do banheiro. Pra tomar banho, assim... Oi gente, já troquei de hotel, tenho outro. Eu troquei porque assim, a cidade estava muito lotada quando eu vim para cá. A empresa ela não conseguiu reservar os quartos em um hotel só, então por isso que eles dividiram. Hoje a gente tá num hotel chamado Novo Hotel Centrum bell é, Tá? Então vou mostrar, pelo que eu tô vendo aqui, ele é muito parecido com o Ibis lá, Ibis Budget. Os hotéis aqui são bem caros. O custo de vida, na verdade, é bem caro aqui. Então, comparado com o Brasil, óbvio que é muito mais caro, mas é caro custo Aqui é a porta, eu fiquei horas caçando pra ver se não tinha que enfiar o cartão. Esse não precisa, o outro precisava. Então, aqui é o banheirinho. Olha! Aqui nesse lado, é tipo guarda-roupa, né? Coloca as, os seus ternos que você tem, as outras coisinhas. Eu achei legal isso aqui, ó. Swing kit set uh, couture é tipo para você consertar um botãozinho nossa viado que bapho isso aqui olha água para olha isso que tudo uma foto aqui Tchá! pode fazer o seu chá Seus coffee o cofre pra guardar as riquezas aí olhando assim, já tirei meu sapato porque o chão é de carpete uma caminha um menino coisa pra trabalhar um sofá arte, vamos abrir aqui tá querida <risos> eu quero se gritar ó, ali, ó, acho que deve ser uma igreja, possivelmente é uma igreja, ó, porque olha ó, lá em cima ali é a rua os migos eu sou bem descarado. Cheguei lá e falei, falei assim... Oh, olha, hoje é meu aniversário. Tem alguma coisa para aniversariante? Eles me deram essa coisinha aqui. Não sei o que é, não abri. Mas temos uma água no hotel. Temos o quê? Ah, que bonitinho. Uma caixinha. Vamos fazer um unboxing. E, né, tem um chocolate da Matilda... Olha, vou comer um. Descansar um pouquinho aqui, tomar um banho e vou encontrar os brasileiros que moram aqui em Ghent. Porque aí a gente vai beber algumas coisas. Meu aniversário, mano. Então é isso. Até mais. Eu vou tomar uma vedete, fazer uma vedete de dinheiro. que a cerveja tem aqui quantos tipos de cerveja? <risos> Muita cerveja! Menino, olha, tô no meio das águas, toda trabalhada na sereia. Eu comprei a opção do, do Bolt, custa 7,50 euros. E aí ele tem uma viagenzinha de, 30, de 40 minutos. Aí eu perguntei ali na frente pra um casal que tava, qual era o melhor local. Só era melhor aqui no cantinho, porque pelo menos você pode fazer assim. Então eu vou testar por vocês, caso não seja uma boa, uma, uma boa opção, aí a gente conversa depois. Mas estou aqui, vou mostrar. Ó, tá ficando sol, vai ficar tenso esse negócio. Vamos ver. Ó, a frente aqui. Eu tentei comprar daquele lado ali. Uh, daquele mocinho que vende aqui, mas aí tava muita gente para comprar e aí eu vim desse lá, la desse lado aqui. Então ó, são vários locais e ali a Rítica a boat trips. Então é assim, Dá até uma cobertinha pelo jeito. Oh, e aí sempre tem um mocinho pra falar as coisas. E aí, vamos começar. Então. Tarará! Aparentemente eu deveria ter pego um papel, mas não peguei. Seria mais fácil pra compreender. Será que só de arma tá ali? Acho que dá um que vai ter essa correia tá Conferência né? 3. Um restaurante um Wasser um -a -a, e -sí o da mais fofo. Oi! Muito bonitinho, né Até... Uma lojinha de tecidos. Olha é a direita. Nossa, cachecol caro. Não sei se eu não gosto de cor, isso parece uma manta. mas eu Estou indo no Amadeus, que é uma, um restaurante que faz costelinha de porco, muito tradicional aqui. Então, para ir, você tem que marcar, fazer uma reserva. Para você não chegar, porque é muito, com, muito concorrido. Então, vamos ver como vai ser a entrada é aqui, são três ou dois dentro da cidade então é esse aqui ó. eu marquei para o meu para sete então eu vou esperar um pouquinho ah, mas é muito bonitinho como é dentro como é dentro Olha, uma costelinha E um wine Aí você bebe o vinho E eles medem depois Quanto você bebeu do vinho Ok, aparentemente Aparentemente você pode comer tudo Todas as Costelinhas, as ribs um, por 17 euros e aí tipo, come à vontade come, pede mais, vai pedindo morre de pedir vamos ver como vai ser se é esse valor e aí o vinho você tem essa garrafa aqui e aí a garrafa você tem eles medem quanto você bebeu por centímetro, perante 2,50 o copo eu comi tanto Então é assim, não sei se deu pra ouvir no outro vídeo São três Você é, pode comer à vontade Por 17 euros E tipo, acho que é 15 euros que você come um só e aí, tipo, um, não dá, é, dá muita... ainda você fica com fome. Dois, você já tá falando... Hum, ok, tô melhor. Três, você já tá assim... ó oh, que lindo essa Você já tá assim... Oh, me tira daqui. Porque além do ribs, que é uma costelinha... Eu Bica tem um limpador de mão, ó. além do Ribs, tem uma costelinha de... É, tem uma batata com molho muito gostoso. O cheiro dessa batata é maravilhoso. Com certeza eu virei aqui. aqui e aí o meu deu 25 euros. Eu acho assim, se você trabalha aqui e mora aqui, vale a pena, né? Porque são 25 euros... Multiplicado por é, 25 euros, seriam um 25 reais que a gente comeria um almoço, né? Então, nossa, que ali tá maravilhoso. É, pra nós, seriam 100 reais. Se você pôr na conta isso, é, deixa eu parar pra andar falar. Se você for pôr na conta isso, um rodízio, você paga uns 80 reais em Curitiba. Então, assim, pelo local... Pela, né, diferença de cultura e pelo valor, eu acho que compensa. É, eu paguei 25 euros porque eu tomei três taças de vinho. Eu tomei mais de três taças, bebi muito vinho. Acho que eu bebi mais de meio litro de vinho. E, eu, e o, vidro, o vinhozinho era pequeno, a taça, então eu paguei 7,50 euros pelo vinho e 17 pelo negócio. Então eu acho muito maravilhoso coisa que eu achei muito bacana é esse bar aqui, Wash... Wash Bar. É um bar, e ali na lateral, eu acho que dá pra ver, são máquinas de lavar. Então eu acho que você traz essas coisas. Eu não vou entrar pra ver como é, como é. Podia até vir pra lavar umas roupas. Mas eu acho que você vai beber, e aí você... Ai, eu tô tão bonita, eu tô me amando. Acho que você vai beber, e aí você pode trazer a roupa pra lavar. Gente, faz isso no Brasil, isso é muito maravilhoso. Ai, tô muito cansado. Comi tanto que eu acho que eu vou chegar em casa e vou fazer assim... <risos> e morrer. Brincadeirinha. Eu vou agora... O hotel é bem aqui pertinho. Bem do lado aqui. Eu só vou passar numa lojinha 24 horas. Comprar umas duas garrafas de água e deixar no hotel lá. Tô me sentindo maravilhosa. Ah, se passaram já alguns dias de que eu tô aqui... Eu realmente não tô gravando porque é uma rotina sem sentido gravar, não faço nada durante a semana Mas ah, hoje aqui no hotel tem uma máquina que ela faz waffles assim E eu vou experimentar junto com vocês Então basicamente é assim, vou te mostrar A camassa do waffle a pessoa põe ali, o waffle aperta e depois quando tiver pronto gira E depois quando tiver pronto pega o negócio aqui e aí ele sai assim com esse Searal, que é um xarope de não sei do que, mas eu vou experimentar. Então vamos lá ver o sabor disso. Como assim? Assim normal. O meu Deus, ficou meio bonitinho até. Talvez tinha que colocar umas outras coisas aqui, eu não sei Mas E o mesmo gosto de De massa E de crepe olha o tempo Ah, tava mais bonito agora, um segundo Mas, ó, hoje tá clarinho ah. Hello Lush Olá, Gorgeous Eu quero um Oi. Ok Oi. As Pessoas que gostam de estilo, normalmente são céu uh -uh. Gente esqueci de gravar o dia todo Mas se você me segue no Instagram já tá lá A gente tá num negócio chamado Alice Gourmet Burger Olha o tamanho desse hambúrguer Olha o tamanho desse hambúrguer Olha o tamanho desse hambúrguer esse é o é um hambúrguer. Esse é o um hambúrguer. Então eu peguei o meu com double blue vergonha. E é isso mesmo. Não esqueci de gravar. A gente tava chilling, hanging out, bebendo, mas a gente foi no, foi no mercado, comprou cerveja. Fomos no canal, beber e conversar. Então a gente tá... É, a gente vê no Instagram as fotos. Vai ser melhor, tá? É, para na gravar. Bye! Eu voltei é novamente vida, aqui com os miglos na nessa rua do Não sei que rua é essa, mas é uma rua, eu é um é, tá tudo pichado, é um corredorzinho, tudo pichado, pichado. É bonito, é arte, dá um touch, it's art. Mas é arte Essa é a rua Vaxengaxen. Eu não sei. Eu, eu, eu uma, uma coisa que eu tava é que tem que tomar... esse lustre tá aqui. <risos> Digamos oi Oi. <risos> eu fui lá, né? Lá embaixo mesmo no hotel e olha que bonitinho tinha ovos, você podia pegar os ovos lá. Vamos experimentar. Eu é vou usar pra... Vamos! Ponsar. Diga hi". hi! você quer pousar? Eu, vou pousar? Eu, como sou um vlogger relaxo, não sei. Então, a gente tá aqui no meio do centro de Ghent. A gente. Olha que linda essa imagem! Diga hi! Eu não quero. Então, a gente está aqui entre esses dois negócios esse castelo e esse outro negócio o aqui. Castelo. Eu já andei nesse rio. Gente, olha que bizarro isso. É yeah. muito legal isso. Tcharam. A gente vem num restaurante indiano. Primeiro... O negócio que a gente vai comer é uma Indian Beer. Então você vai comer uma Indian Beer. Tomar, né? Então essa aqui é uma Triple daqui da, da mesmo. E essa aqui é uma Cobra. Não sei o gosto. Vamos experimentar. Não. Mesmo gosto de Taipava. <risos> é, ok. Não tem gosto assim, uau. É bom. E você vai comer Vamos acreditar tá em papo com. Então, tem um... Notas de brama. Notas de brama. <risos> é notas de... sem gosto. Não é, sem gosto, né? Notas de brama. Deixa eu experimentar essa aqui. Essa é a primeira. Outra vida. Essa aqui é o quê? What's the É, What's é floral, não gosto dessa cerveja de cubos de flor Mas vamos comer, né? Eu pedi um negócio cubos de chicken Que é butter chicken Que é chicken no butter E aí vamos comer, né? Pra experimentar Pode falar, Pode falar. Tá, esse aqui se chama nan, Que é um pãozinho Caro pra caramba, 4 euros isso aqui Aí tem isso aqui que se chama Butter Chicken, que é o chicken com os frangos com os negócios. E esse aqui que é um arroz mesmo. E aí a gente vai tomar a da cobra, que é isso aqui. Vamos ver. Nossa, ele vai vir engravidar. Então, o dono daqui, ele é não cala a boca. Ele tá falando mais que dito levando essas garotas e ah, eu ah, né? vou dar um tchauzinho. Ai, ah, menina, olha que bonito. Ah, Espero que ele não venha falar com a gente, porque eu não quero conversar com ele. Ah. É, essa é a sua primeira vez provando um indiano, né? É, a primeira vez comendo um menino. Então vamos ver a reação. A face. Isso aqui come junto? Né? Vamos ver a face. Então vamos experimentar só. Olha, um, eu né? não sei... Você vai entrar esse pão depois que não, pra comer. Ai, que arroz bonitinho. Tem hum, bastante gosto de tempero da Polônia. Bom, tá feliz? Uhum. Eu acho que esse pãozinho é porque sobrar de molho, você pega e dá uma Sim, chuchada nele e pá. Aqui é caríssimo, não é sei, caríssimo. 4 euros, um pedaço de pão. Querida, compro várias coisas pra três. Enxergue aqui, ó. Dá pra comprar umas maquiagens na primária? Dá pra comprar um negócio? <risos> hum, pô, eu gosto de calça. É uma massinha, Não é isso? Tchau. Tchau. Deixa eu mirar pra cá. Hoje é o meu último dia aqui. Hoje eu vou embora. Daqui a pouco eu vou embora. Mas tô tomando café pela última vez. Eu estou bem feliz de ir pra casa. Mas ao mesmo tempo é triste, né? Não ter que preparar. Ter que preparar os cafés agora. Ai ai, que vida Mas é isso é, Tô aqui tomando café Hoje eu vou dar uma voltinha Em umas lojinhas pra levar uns gifts pros a minha inglês E a unha que pintei na semana passada Ainda tá lixo Tá um lixo, mas tudo bem Bye. Estamos na exastão de San Peter Essa área aqui parece ser mais novinha Porque a outra A outra parte de baixo nos terminais tá tudo ainda em reforma bem bonito aqui esse aqui é só o primeiro estágio da volta pra casa acho que eu tô com máscara ainda da noite passada aqui, ó é, vamos agora a gente vai pra Bruxelas e aí de Bruxelas é já dentro do aeroporto e aí vamos pegar o avião de lá meu Deus, tô acabado já tô no trem hoje, não consegui pegar a primeiro quase porque tava muito cansada Mas o trem é assim. essa parte aí eu vou ficar com coisa deito aqui. É uma hora só de trem. E é isso que é dois andares. Mas tá tão calor aqui. Tão, tão, tão calor. Meu Deus. E nós já nem sei onde é que estamos nesse vlog tá tudo errado, tudo misturado mas sentei aqui pra comer um menino comida né, porque tô cansado de comer hambúrguer mas não sei o que é isso aqui Encatei. tem, é caro pra caramba essas coisas aeroporto e tenho isso daqui que é bem parecido com uma coisa que a gente tem na Polônia que é caixa com romos. eu sei que eu gosto então tudo bem, mas esse eu não consegui entender linguine nenene Whatever. No aeroporto de, de.. Aqui no aeroporto de Bruxelles tem uma parada para você pesar a sua mala. Fui pesar a minha, né? E aí deu.. e 23,80. para garantir, eu abri a mala, refiz a mala, passei umas coisas pra minha bolsa, uma coisa pra mala de mão. para garantir para não pagar uma taxa. Mas é.. De acordo com o Tami, pode ser que Né, pode rolar A menina deixar você passar, mas não vou garantir Que com esse pode rolar, eu gosto de ter as coisas certezas assim mesmo, tá E Ai, coçar. E aí é isso mesmo eu Já tô usando os meus anéis, que eu comprei Eu comprei um anel de abelha Oi, abelhas Eu comprei esse aqui também Esses anéis são tudo anéis pra colocar aqui, ó Need finger Então tá, hum, porra Vou comer minhas coisas aqui, vou tomar meu um chá de Cranberry E me desejem sorte menina ainda não sei se contei essa coisa aqui Tava lá no negócio da imigração, né, passando tudo as malas, tudo E aí a menina vem e me pergunta Pois então, você tem algum negócio aqui? Tipo um líquido, uns negócios assim Eu falei, sim, tem umas make Ok Aí rolou aqui, na hora que eu falei, na hora que eu fui colocar a mala, porque tava tipo desapertado Eu falei assim, já ah, espero que não exploda na hora que sair. Que erro, erro, master, erro, master, erro, master, master, master. Porque você não fala isso num ambiente onde todo mundo já está ou é assustado com o um terrorismo e tal. Ai, só somente é burrice mesmo. Estamos aqui já, aqui. O próximo, eu já tô aqui no Porto de Embarque, porque eu tenho que entrar, enfiar essa mala e fica bem bonitinho. Mas parece que, vai vazio esse voo. cara Ok, então até mais. Vai! Você tá esperando a mala chegar. Eu vou ter de sentar aqui junto com isso aqui. E assim que a mala chegar, eu vou para casa. Com os meus anéis. Com o meu anel, né? Porque o outro eu já perdi. Vai logo, mala, venha. Ela vai sair da porta da esperança, bem ali, ó. Hoje já é domingo! Estou na minha casa! Finalmente! Parece ser. Nossa, ele não gostou da viagem. Não, não é que eu não gostei. É porque eu tava cansado mesmo. Tô aqui já. Eu só vim finalizar o vídeo. Mas, é, finalizar o vídeo porque, né, tô arrumando, opa, tô fazendo a mala, desfazendo a mala, colocando coisa pra lavar, e temos mais um pin para guardar, guardar, e é isso que eu vou fazer com vocês, toda viagem eu me, espero que não tenha quebrado <risos> toda viagem eu me comprometi de ter um pin na minha geladeira, e esse, peraí, vamos fazer certinho, e esse é o pin de Gantt. Então. Tinha mais um pin. Um imã no caso, né? Tem bem, um beijão. Se você perdeu alguma coisa, tenho certeza que eu já falei isso lá no meu Menina, achei um anel aqui. Uh, eu falei isso lá no meu Instagram. Então, segue meu Instagram para saber as duas coisas ao vivo. Então é isso. Fiquem bem. Beijão.